O que, que tem a ver o abacate com o mês de novembro? Especialmente o mês de novembro chamado Novembro Azul. Novembro Azul é aquele mês que recebe o destaque, né? a campanha internacional de combate ao câncer de próstata. E os indivíduos do sexo masculino precisam, obviamente, fazer um investimento em conhecimento é, para evitar o câncer de próstata. Esse alimento aqui, o abacate, juntamente com a melancia, são é, alimentos que vão favorecer uma boa qualidade, uma boa saúde da próstata. Para aqueles indivíduos que já têm, acima de 45 anos de idade, casos na família de câncer de próstata, os caras precisam determinar, um, ter um cuidado mais... Especial. Obviamente, já tem, né? Esse, a literatura biológica, a literatura médica, já tem esse conhecimento eh, há muitos anos, e obviamente a gente já sabe que a partir dos 80 anos, né, a chance de desenvolver câncer de próstata é muito grande, né? Agora, uma coisa interessante é exatamente o que você está fazendo aí, ó. Você está vendo esse vídeo, está buscando conhecimento. Eu, por exemplo, sou biólogo. Né? Você está assistindo o um vídeo de uma pessoa Que não está falando aqui Simplesmente o que ele acha Eu acho que o abacate Eu acho que a melancia Não, eu estou falando o que já tem na literatura biológica O que já tem na literatura médica Na fisiologia Tá bom? Então o investimento que você está fazendo aí É sensacional Parabéns para você, obviamente E se você me permite, eu queria me parabenizar também Porque eu não posso guardar esse conhecimento para mim. É uma obrigação, eu me vejo na obrigação de compartilhar o meu conhecimento. Tá bom? Então, de certa forma aí, eu estou cumprindo a minha obrigação e vamos que vamos, eu fico muito feliz com isso. Tá bom? Então, é meu amigo, minha amiga que está vendo esse vídeo, passa essa informação adiante, tá? O abacate, a melancia, são alimentos extremamente importantes aí para os indivíduos do sexo masculino. Você que tem lá o seu papai, sua, o seu papai, o seu primo, seu irmão, tá bom? Seu vizinho. Obviamente não precisa ser aquela pessoa chata lá. Olha, faz isso, olha, come isso, olha, come aquilo. Mas pelo menos é interessante. Olha, fulano, você pode, você poderia me permitir aí uma sugestão de alimento com relação à próstata? Você já está acima dos seus 45 anos. Está acima dos seus 50 anos, já tem um dado, né, já tem uma, um levantamento estatístico, sabendo que os indivíduos que têm acima de 45 anos de idade, né, ou então indivíduos que já têm casos na família, que já. já é, casos né, de, de câncer de próstata na família, são um grupo de. entram no grupo de risco, pessoas sedentárias, tá bom? Então, essa questão aí da qualidade de vida, boa qualidade de vida envolvendo aí a questão da boa alimentação, tá? São fatores aí que vão ajudar a ter uma boa é, saúde na próstata, promover uma boa saúde da próstata, próstata tá bom? Então é isso, só essa informação, é, destacando aí o abacate, destacando a melancia, é claro que o abacate, independente aí do tamanho e tal, é óbvio que você tomar um algum, algum cuidado aqui e outro ali, por exemplo... Aquele abacate muito bonito, muito vistoso, né? Normalmente esse cara recebeu um tratamento, né? Com alguns produtos químicos. É interessante, se for possível, buscar aquele alimento mais orgânico, né? Menos intoxicado, vamos dizer assim. Que toxina ele vai ter lá, mas é, tole é tolerável, né? Existe lá uma tolerância. Mas se puder buscar ali o... O orgânico é bem interessante. Independente dele ser avocado ou ele ser é, abacate-manteiga, não sei como é que você chama na sua região, abacate maior, abacate menor, é interessante o consumo do abacate. A melancia também né, é, é um alimento bem-vindo no combate aí ao câncer de próstata e, obviamente, promover a saúde né, desse órgão para evitar o adoecimento mais tarde. Tá bom? Crescer ele vai, né? Crescer a próstata vai. Isso aí é da própria natureza, da própria condição é, evolutiva né, do, do, do homem. Mas é interessante também que, buscando conhecimento, a alimentação adequada, a gente consegue reduzir a chance disso aí. Em caso né, de um indivíduo for diagnosticado com câncer de próstata também, existe já uma tecnologia bem, bem simples né, de coleta de sangue, faz lá um exame chamado PSA, coleta consegue identificar é, rapidamente e, obviamente, quando diagnosticado precocemente, a chance de sucesso é muito grande, tá bom? Então, sem pânico, vamos passar adiante o conhecimento. Eu, o que eu puder passar, vou passar adiante. E você, meu amigo, minha amiga, é, não guarda esse conhecimento para você, não. Bacate, melancia, passa adiante aí para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu pai, tá para o seu primo, para seu irmão. Passa adiante, não guarda essa informação não, porque ela é extremamente é, importante, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe nossos sonhos, nossos projetos. Professor Ismar, vamos que vamos. Valeu, forte abraço. Pá! <risos>